Fez fritura em casa e a cozinha ficou com aquele futum de gordura Vou te ensinar a acabar com isso agora Você pode usar a casquinha do limão ou de uma laranja tá? Pega só as casquinhas, não precisa do limão em si O limão você pode usar para outra coisa Pega essas casquinhas aqui Aí você vai colocar as casquinhas do limão inteiro Dentro de uma panelinha com água Cravo, tá? joga um pouco de cravo E vai jogar também, ó, se você tiver aí seria legal de canela tá aí você vai ligar o fogo e você vai deixar isso tudo aqui ferver gente o cheiro que isso fica na cozinha é uma coisa espetacular vai tirar anular todo o cheiro de gordura e vai deixar sua cozinha cheirosa gente, mamão, Fala, sabe? Lixo cheiroso, isso existe, Priscila? Existe, eu vou te contar o um segredo agora, tá? Pra, você, pra sua lata de lixo não ficar com aquela morrinha de lixo, sabe? Toda vez que você for trocar o um saquinho de lixo, você vai usar esse segredinho aqui, ó óleo de eucalipto tá? é um óleozinho, uma essência de eucalipto que você tiver na sua casa ou quiser comprar no supermercado, que estiver mais barato tá? compra um negócio desse aqui, toda vez que você for trocar o saquinho da lata de lixo você vai fazer isso, só vai colocar um pedaço de papel toalha e vai colocar umas gotinhas um pouquinho tá? de, desse óleozinho de eucalipto aí você vem com o seu saquinho coloca aqui aqui Fecha a sua lixeira E eu garanto que o cheiro que vai ficar nessa lixeira Não é de lixo, mesmo que ela esteja lotada Esses dias, inclusive, tava tendo um churrasco aqui em casa E tinha uma pessoa sentada assim, próxima ao lixo E eu fui tirar, né? Eu falei, ah, deixa eu só tirar o saquinho de lixo e tal Trocar que tava cheio Quando eu tirei, a pessoa falou assim Gente, que lixo cheiroso Eu nunca vi isso na minha vida Eu falei, querido, tem um segredo, né? E agora eu tô te contando esse segredo Lixo com cheiro de lixo, nunca mais Vou te dar uma dica que vai salvar a tua dispensa e a tua geladeira. Sempre, sempre, sempre, sempre use potes transparentes, tá? Por que, Priscila? Todos os meus potes são coloridos. Ok, ok. Vamos com calma. Quando você for trocar, aos pouquinhos, troque sempre por potes transparentes. Seja na tua dispensa, seja na tua geladeira. Por que isso, Priscila? Percebe que quando a gente usa potes transparentes, fica muito mais fácil da gente visualizar, bater o olho e entender o que, que tem dentro. Mesmo que não tivesse uma etiqueta, seria muito fácil identificar o que tem dentro. Também fica fácil de identificar quando está acabando ou quando já acabou algum alimento que estava aberto dentro do pote. A mesma coisa na geladeira, gente. Bater o olho na geladeira e não ver o que tem dentro do pote, faz com que você não consuma os alimentos que tem dentro da geladeira ou ainda dentro da sua dispensa. E isso te gera muita economia na hora do mercado, uma economia doméstica em geral. Então potes transparentes é o que você precisa. Que conjunto a gente guarda junto? Pega essa dica de hoje para que você possa organizar dentro de uma gaveta ou numa prateleira os pijamas ou roupas de criança, enfim, qualquer coisa que no seu armário no armário das crianças seja um conjuntinho, tem que estar tá junto. Quanto mais a gente mantém essas peças unidas, Menos a gente perde coisa dentro do armário Perde coisa na lavanderia, que não volta Por quê? Se você usa junto Deixa guardado junto Vamos aprender essa dobra? Aqui eu vou dobrar um pijama infantil Mas você pode usar essa mesma regrinha da dobra para qualquer conjuntinho, de qualquer tamanho Se liga aqui como é que a gente faz a dobra E para dobrar essas peças eu vou usar um gabarito, tá? É um moldezinho que você pode cortar Uma pasta velha de documento, um acetato Qualquer pasta mais durinho Você corta do tamanho da golinha das roupas que você for dobrar então se for uma roupa infantil o ideal é que esse gabarito seja do tamanho da gola dessa roupa infantil Vamos falar de assunto sério hoje? Pote de cozinha. Aquele que você usa pra colocar uma sobra de alimento dentro da geladeira. Gente, esse aqui que eu tô mostrando é bonitinho, né? Mas geralmente a gente tem aqui ó? Um monte desse assim ó, que chega a cair, né? E se a gente não parar de vez em quando pra dar uma olhada nisso e ver o que que já tá muito velho, o que que de repente tá rachado, quebrado, o que que de fato vale a pena manter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 porque Os armários são muito altos e a gente não consegue sair empilhando todas as coisas, né? Não é ideal que a gente saia empilhando todas as xícaras. Isso não fica seguro, assim, isso vai acabar quebrando as suas xícaras, tá? Então, principalmente com xícaras, eu quero te indicar um dos produtos organizadores que eu mais amo para ganhar espaço dentro de armário de cozinha, que é o organizador de xícaras. Como é que a gente usa ele, tá? Ele é de encaixar. Então, a gente vai encaixar aqui assim, ó. Eu vou encaixar em um espaço que eu consiga ter coisas bem baixinhas embaixo. Então, por exemplo, aqui eu só tenho bols bem baixinhas, né? Dá pra eu poder utilizar esse espaço aéreo daqui, tá? Que tá inutilizado desse lado. E vou pegar todas as minhas xícaras, vou colocar as maiores atrás, tá? Assim. Venha com as menores pra frente, né? E encaixa aqui. Olha só quanto espaço eu ganhei, né? Isso tudo estava aqui em cima, tá? Ou seja, eu ganhei um espaço aqui em cima para colocar outras louças, né? E aqui eu ganhei esse espaço onde facilmente, dali de baixo, eu consigo tirar as xícaras e utilizar. Você não tem espaço no seu armário para pendurar vestidos bem compridos como esse? Vamos resolver isso hoje.